Estimados irmãos e irmãs, neste ano jubilar que nós estamos celebrando, a província São Francisco de Assis quer celebrar com gratidão o passado, com entusiasmo o presente e com muita esperança o futuro. No passado, os frades holandeses chegaram ao solo do Rio Grande do Sul com muita esperança e com muita fé encararam todas as realidades aqui nesse solo gaúcho. Assim também destaco a alegria dos frades quando me cativaram para serem Frei Franciscano. Também no momento presente nós queremos viver a alegria do Evangelho, que é a nossa forma de vida, e olhar com muita esperança o futuro pois estamos numa época de mudança, onde as novas tecnologias, a crise ecológica vem ao nosso encontro. Mas acredito que nós franciscanos temos muito a contribuir para a sociedade.